Amigos aí do YouTube, é... é uma satisfação muito grande estar aqui mais uma vez com vocês para fazer um tutorialzinho aí, né? Nessa época difícil aí de tantas doenças através do mosquito transmitida pelos mosquitos, seja a zika, chikungunya, dengue e agro... agora mais essa aí é a... a febre amarela, né? E é o seguinte pessoal, eu vou fazer aqui um, um tutorial de como fazer um um repelente, né? principalmente para pessoas que gostam de viajar, para lugares que tem mato, que tem muito mosquito, né? independente das doenças, é sempre bom. Eu acho que ninguém gosta de ser picado por mos mosquito, não é verdade? Então, é o seguinte, olha só. Você vai precisar de quê? Meio litro de álcool. Aqui tem um litro, mas a quantidade aqui é meio litro. tá? Meio litro de álcool. É álcool líquido, não pode ser o, o gel. Um... Um pouquinho de, de... eu vou usar metade disso aqui, não precisa ser isso tudo, de cravo da Índia, tá bom? Cravo da Índia e óleo de corpo, tá bom? Eu vou explicar pra vocês. O, o, o, o álcool com, com o cravo da Índia vai fazer o repelente. O, o, a função do óleo é justamente pra fixar no seu corpo, tá? Porque o álcool, se você botar no corpo, ele não vai fazer a fixação para durabilidade... De um certo tempo, então ele vai evaporar rápido com óleo. Ele vai é, fixar mais e ficar mais tempo no seu corpo. Nós vamos fazer em duas etapas. Vou fazer aqui primeiro aqui, eu vou colocar aqui dentro, nós vamos chacoalhar e vai ficar de molho quatro dias. Vamos lá então. Bem, pessoal caiu um pouquinho aqui em volta nós vamos pegar ele vamos colocar aqui dentro a quantidade é, é um mais ou menos aí um, um potinho desse que vocês compram né esse aqui que eu comprei não tem nem marca mas não importa mas a quantidade é mais ou menos isso aqui mesmo tá não precisa botar muito mas também não, não botar eu creio que um aqui deve ter umas 10 gramas mais ou menos feito isso nós vamos fechar e vamos chacoalhar. Lógico que nós não vamos chacoalhar o tempo inteiro. Então o que, é que vai acontecer? Nós vamos deixar esse aqui em molho durante quatro dias. No quarto dia nós vamos continuar o, o, o, o tutorial. Onde nós vamos colocar o óleo de corpo e concluir. Bom, continuando aqui. Já se passaram os quatro dias que nós colocamos que nós colocamos o cravo da Índia na né? conserva com, com álcool, né? Após quatro dias, vocês ver como é que ficou a cor dele, né? Lógico que eu fiquei chacoalhando ele durante esse tempo, diz quando eu ia lá cada dia dava uma chacoalhadinha, então ele absorveu, absorveu bastante, tá vendo? Então, o que nós vamos fazer agora? Nós vamos coar né? um funil, uma peneirinha e nós vamos coar. Para que não caia o restante dos cravos lá dentro do outro vasilhão. Feito isso, nós agora vamos Pegar o, o óleo de coco né? e vamos misturar aqui dentro. Então, o que, que acontece? Vocês observam que ele não vai aderir, ele vai dar uma separação aqui, porque o óleo não se mistura com água ou álcool, que é um um produto mais leve. Então toda vez que for usar tem que chacoalhar ele para fazer a, a junção, né? Nós podemos fazer uma uma demonstração aqui rápido, né? Você observa que tem ó, aí passa no corpo assim ó. O cheirinho não é ruim, é um cheirinho agradável porque a canela, o cravo da índia não é fedorento e ele fica, ele se mantém no corpo por um bom tempo tá isso aqui é utilizado a finalidade disso aqui é você utilizar ele quando você for para um lugar que tem mata que tem risco de contrair qualquer mordida de mosquito tá certo então fica a dica aí tá aqui feito um excelente repelente contra mosquitos seja ele de dengue de febre amarela qualquer outro que for barato esse repelente aqui ele vai ser, vai te custar aí ó seis reais do alto R$ 8,90 do, do óleo de cor e R$ 2,00 do cravo. Pronto. Foi só isso que eu que eu gastei. Então dá R$ praticamente R$ 15 R$ Eu fui comprar um repelente desse aqui, numa vasilhazinha pequena, menor que essa aqui, ele estava custando R$ Então aqui você tem meio litro, que custou R$ né Então valeu a pena. Tá certo? Fica a dica aí. Se inscreva no meu canal, compartilha, comentem. Um forte abraço.